Olá pessoal, sou Rafael Prado, presidente do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Estou aqui para declarar o apoio de toda a categoria petroleira e do nosso sindicato à campanha pela estatização da Avibraz. em defesa dos empregos dos trabalhadores e trabalhadoras da Avibraz, mas também por uma questão de soberania, para evitar outra crise aqui na nossa região. Então é fundamental que a Avibra seja estatizada, esses empregos sejam preservados e que a gente tenha mais investimentos na nossa região para fortalecer a economia do país.